Olá, Paz, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma entrevista aqui para o nosso canal do YouTube e nós vamos falar hoje com a Fran, com a Fran Rodrigues, que é coach e atua também com a técnica da constelação. Nós vamos falar um pouco sobre a quebra de padrões. A gente fala muito sobre isso aqui no canal e sobre como os padrões que os pais repetem na educação dos filhos podem impactar. Na no potencial deles no futuro, oi, Fran. Tudo bem? Bom, você oi, tá tudo bem? que bom. Eu tô feliz também de poder participar e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Legal, Fran. A gente já havia conversado antes e as questão dos padrões. É, muitos pais, inclusive, no processo que quando eles me procuram para atendimento ou até pelo blog. Eles, veem, eles falam muito isso, que não querem repetir os erros do passado e o curioso é que muitas vezes eles estão fazendo a mesma coisa e nem percebem. Aqueles que percebem querem mudar isso de alguma forma. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga essa essa repetição de padrões? Como é que né, esse processo familiar envolve aí toda, toda todo o comportamento que acaba passando para as crianças? Né? Uhum. Certo, Leo. é Bom, de acordo com as com familiares, nós vivemos e nós fazemos parte de um sistema e dentro desse sistema a gente tem algumas leis e aí às vezes a gente fala delas, né? E aí o que acontece? É, independente do, do nosso tipo de relação com os pais, com, assim, com os pais com a família de origem, né? É, e com, o nosso, com a nossa relação, se essa relação foi boa ou ruim, se, se ela existiu ou não, porque às vezes a gente teve pouco é, um contato né? com a família de, de origem. Independente disso, a gente é fiel, a gente é leal a esse sistema familiar. né? Então, uh, independente do que tiver acontecido, acaba que, por vezes, a gente pode sim repetir o padrão, repetir. A forma como nós somos educados, é, talvez de certa forma até inconsciente. Né? E acontece muito dos, dos pais ou de nós adultos, né? de falarmos assim: ah, eu vou, eu vou ser diferente com o meu filho. Uso eu vou... eu muito isso, Fran. Sim, sim. É. Assim, eu, vou, eu vou criar os meus filhos de uma forma diferente. Eu vou dar tudo para os meus filhos, o que eu não tive, porque os meus pais não me deram, né? E aí, aqui, a gente começa a observar alguns pontos que fazem sentido nisso que você me questionou. Então, quando a gente fala isso de... É, eu vou, Os meus pais não me deram uma boa educação, ou faltou muita coisa, o que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está olhando para trás com essa referência no passado e se esquecendo realmente de olhar para o futuro, de olhar para aquilo que a gente pode fazer hoje em dia, né? isso é um dos pontos. É, eu percebo ou... muito isso, viu, Fran, Sim. desculpa te cortar, mas eu percebo isso e eu percebo muito isso daí nos pais, muitas vezes eles falam é, que não querem repetir os padrões com os filhos e fazem justamente esse julgamento que você falou aí, que é, que é o de... Ah, eu não quero fazer, cometer os erros, eu não quero errar igual meu pai errou comigo. Então, quer dizer, existe toda essa questão que às vezes eles nem percebem, né? Que justamente, a é, partir do momento que ele está tendo essa, essa visão do passado, é difícil até dele mudar a relação dele com, com o filho dele, né? Sim, exato. Então, é, isso é um dos pontos né, que a gente observa, que é essa referência ao passado. E o outro ponto que você também comentou é essa questão do julgamento e da crítica. Então, o que que acontece aqui, de acordo com, com as constelações? Né? Se a gente, Quando a gente teme ser igual aos pais, na verdade, o que, que a gente passa? A gente tem que observar constantemente o que os nossos pais faziam para a gente poder aprender a ser diferente e tentar ser diferente. Né? E aí, a gente, na verdade, vai só cada vez mais reforçando o passado, deixando que o passado fique até maior, do que isso que é essa essa posição que eu falo, na verdade de rejeitar né essa rejeição aos pais é em vez de procurar às vezes construir essa relação nova né então são duas coisas que aparecem bastante né oh, Fran, Eu Fran vejo muito isso que você está falando faz muito sentido para mim porque quando os pais eles vêm para a gente poder conversar ou, ou nesse é, nessa relação que eles têm com com os filhos eles, isso, isso que você disse faz muito sentido, mas eles, eles muitas vezes não percebem que eles podem. Assim como, por exemplo, no trabalho. No trabalho eles estão constantemente buscando desenvolvimento, crescimento, evolução. E fazem isso, é notório. Muitos conseguem até se desenvolver na carreira em função disso. Nas relações amorosas, nas relações com os amigos, isso acontece de uma forma muito clara, vamos dizer assim. E com, e com os filhos, é, acontece isso que a gente acabou de falar, repete-se os padrões que já existiam. Para, para mim, parece assim que falta um pouco até dessa evolução, de buscar um processo de evolução, que aprender com isso, para que possa criar uma nova situação. Eu digo isso porque isso foi algo que me tocou muito. Quando eu comecei todo esse processo de atendimento aos pais, de treinamento, é, que era aquele negócio assim, ah, eu sei, os pais falavam muito isso, ainda falam que é, eu sei que é errado, mas não tem outro jeito, Por quê? porque ele aprendeu assim, era o jeito que ele aprendeu, então efetivamente não tem outro jeito, se a gente não buscar essa melhoria, não buscar de forma constante identificar que a gente é fruto, igual você disse, dessa geração e dessas gerações que passaram, fica difícil a gente poder ver quais são as melhorias que a gente pode implantar, né? porque todo pai quer. É, é, dar o melhor para o filho, e a maioria dos pais falam que tem uma relação boa com os filhos. Uhum. A questão é, com, não, é perceber que existe uma relação pode ser melhor ainda. Né? Sim, sim, com certeza. Você com um ponto que, é, dentro das constelações também, a gente conversa muito sobre isso, que é quando a gente, nós como adultos, né, ficamos no passado julgando os pais criticando. Na verdade, o que a gente está fazendo, essa queixa é, que a gente faz, a gente se mantém na infância. né Então, essa é uma das visões da constelação. Então, quando você disse assim, ah, é, eu faço assim porque não tem outro jeito, né? O é, que que acontece? Quando a gente, e de certa forma aquilo também gera uma, uma crítica, uma crítica interna, poxa, eu, não, eu queria estar fazendo diferente e não consigo. O que, que acontece? A pessoa se sente presa, porque ela fica mesmo, né, então aquilo que rejeita, aquilo que ela rejeita vai amarrar, vai prender, né, e aquilo que ela aceita vai libertar. Então essa é uma das grandes questões também que a constelação aborda, né, então quando o pai às vezes chega nessa situação de, poxa, eu quero fazer diferente, mas eu não consigo, eu quero ser diferente do meu pai, porque meu pai não foi bom. Então, é, é isso que a gente vê, como se ele estivesse olhando para trás, como se ele estivesse se queixando. Então, nisso ele permanece na infância, aquilo que ele fez quando era criança. É, e quanto mais é, e quanto maior essa crítica, mais ele vai se sentir preso. né Então, tem que buscar alguma forma e existem várias formas de fazer isso, né? mas tem que buscar alguma forma de se libertar então disso, né? E aqui a gente não fala de se libertar no caso de, então, ah, então eu tenho que esquecer que eu tenho pai e mãe, né? Eu tenho que então eu vou fazer alguma coisa totalmente diferente. Não é bem por aí, né? As constelações elas mostram um outro caminho. Mas a ideia principal é essa: é procurar se libertar disso que a pessoa na verdade está se sentindo amarrado, né? É, isso que você disse faz muito sentido para mim, eu acredito que faz sentido para muitos pais que também assistem aqui, e isso mostra muito como... Você acha que isso aqui é uma consequência disso? É justamente assim, se eu me limito enquanto pai, ou se eu né, tenho essa limitação daquilo que me prende ainda ao passado, essa situação de eu não encontrar outro jeito, eu vou, efetivamente, eu só consigo dar aquilo que eu tenho. Então, na hora que eu vou educar meu filho, vou gerar aprendizado nele, eu vou limitá-lo, Basicamente da mesma forma, colocando nele muitas vezes até na fala, né? Eu falei muito esses dias uhum. em vídeos que eu coloquei e tal. A gente fala coisas que limitam a ação dele no futuro, né? Sim, sim. É, uma das consequências que a gente vê nessa, nessa questão familiar mesmo, né? Se a gente fosse colocar assim, o avô, o pai e o filho, né? Okay. O neto. É, nessa relação que acontece, muitas vezes a gente espera muito dos filhos, como a gente tem a consciência ou a inconsciência, né, mas assim, como a gente tem a, essa ideia de que nos faltou algo, como a gente tem essa ideia de que não recebeu tudo que era necessário, ou tudo que a gente queria, a gente vai esperar muito dos nossos filhos, a gente vai esperar muito do nosso casamento, ou das nossas amizades, ou do nosso trabalho. Então, é como se a gente ainda continuasse buscando isso, só que a gente busca isso fora, né? A gente vai buscar isso nos filhos, já que a gente tá falando de filhos, então a gente espera muito dos filhos, pode ser que a gente coloque muita expectativa no filho, né? E aí pode ser que essa relação comece a ficar complicada, porque o pai quer que o filho seja de um jeito, né? Que é isso, assim, ele tem uma visão, ele tem já esse padrão que ele vai colocando cada vez mais essa visão em cima do filho, né? e isso é uma das, das consequências de quando a gente não está ajustado é, nesse nosso lugar dentro da, das constelações, né? quando a gente está um pouco fora disso. né? E como é que você vê, Fran, os pais que estão vendo a gente, os papais, as mamães que estão vendo e que está fazendo sentido para eles? Como é que eles podem trabalhar isso, e até mesmo dentro do coach, utilizando essa técnica da constelação, como é que você vê que, que esse trabalho pode ser feito? É difícil? É fácil? É, tem das duas coisas, né, Léo? Porque quando a gente fala que, é, de certa forma, a gente quer curar essa nossa relação, seja que o pai venha com essa queixa. Ah, eu quero melhorar essa relação com o meu filho, ou... Ah, eu tô sentindo que eu tô repetindo o padrão, eu tô sentindo que eu tô fazendo igual e, na verdade, eu queria fazer diferente, né? O que, que a gente pode fazer? É, existem algumas técnicas que a constelação trabalha, que são é, os workshops, que são com pessoas, é, pode ser um atendimento individual, então às vezes chega apenas com aquela questão, né, dentro do coaching, eu particularmente trabalho essas questões junto com as outras, né? Então é, pode ser que chegue essa essa dúvida. Às vezes a gente está falando de um outro assunto, está falando de trabalho e a pessoa às vezes chega com esse essa pequena questão, né? Então pode pode ser que a gente faça alguns exercícios sistêmicos, é, às vezes eu indico algumas leituras, né? Pode ser que a pessoa precise fazer um acompanhamento com um terapeuta. É, pode ser que seja necessário realmente fazer uma constelação para que esse ajuste aconteça, né? Mas uma coisa simples que as pessoas é, podem fazer é, no primeiro momento, quando ela toma a consciência de que isso acontece, já é uma coisa boa, Sim. né? Quando ela, quando esse pai, esse adulto, ele começa a tomar essa consciência de que existe um sistema que atua sobre ele, mesmo que ele não queira, né? mesmo que ele pense que vai rejeitar, mesmo que ele pense que ele está fora, é, esse sistema ele vai agir, ele vai atuar, ele é responsável por muitas das nossas escolhas e a gente é, fica é, meio que sem saber mesmo né, o que fazer, então tomar é, essa primeira consciência de que existe um sistema de que existem, existe o um sistema, digamos assim, do nosso pai, da nossa mãe, que tem essa ancestralidade e que já passou por ele diversas coisas. Então, esse é um dos pontos. É, entender como funciona, eu acho que hoje não é um, um dia para a gente falar das leis sistêmicas, né? mas entender como são essas leis, como elas atuam e começar a observar o próprio comportamento. Começar a observar a própria condução dessa educação né, da criança. E, partindo assim para coisas é, práticas, que a pessoa pode tentar fazer sozinha ou tentar fazer dentro do de um processo de coaching, dentro de um processo terapêutico, é não rejeitar o pai e a mãe. Não julgar o que aconteceu com ele no passado. Não ter essa referência do passado. E sim o contrário. É ser grato a vida, é, incluir, honrar os pais, né, os próprios pais. Então, isso são coisas práticas, é uma das coisas práticas que as pessoas podem começar a fazer é, para tentar melhorar essa relação, não só com os filhos, mas a relação no trabalho, relação no casamento. Né. Isso é uma das coisas que a gente pode conversar também sobre outras mais. Legal, é porque eu fiquei com essa impressão, a pessoa o pai, a mãe que tá vendo a gente aqui e, e pura, porventura tem alguma, algo a resolver com os, pra, com os próprios pais ou com, com as mães, quer dizer, percebendo isso já é um, é um caminho para ele falar, opa, aqui tem algo que eu posso resolver e que isso está me limitando de alguma forma. E que pode, inclusive, é vir a limitar meu filho, quer dizer, isso já é um, um momento que você fala assim, opa, isso aqui eu preciso ter mais cuidado e trabalhar com isso daqui, seria isso. Seria isso. É, seria um primeiro ponto, né, que é, Sim, é o ponto da mudança. Exato, que é o inicial, que é quando a gente começa a tomar consciência do que está que, que acontecendo. Né? É, porque o que, que, o que a gente acredita dentro das constelações? Que curar o próprio vínculo, o vínculo com os próprios pais, é, já permite que a sua vida flua de uma forma melhor. Né? Então, vai permitir que haja essa, essa cura com o vínculo é, com os filhos, né, com as outras relações. Então, é, a partir dessa cura, que a gente chama de cura mesmo, mas a partir dessa cura com o vínculo com os próprios pais, é que a gente consegue é, ter uma vida um pouco mais leve. Né? E esse é um dos primeiros resultados, digamos assim, de que o, o pai, né, como você está falando, às vezes o pai e a mãe tá assistindo tá estão querendo é entender também o que, é que, que vai melhorar, né? Se às vezes ele busca um, um tratamento dentro das constelações, então que tipo de resultado? É que Exato, que resultado que ele vai ter, né? exatamente, era o que a gente perguntava. Então, sim, um dos resultados é esse, né? A gente é, fica um pouco mais leve, você é, começa a perceber outras possibilidades, porque não tem problema nenhum é, repetir o padrão. Não há problema em você ser igual ao seu pai, ou não tem problema inclusive errar como seu pai errou, né? É, não tem problema isso acontecer, mas é quando a gente começa a incluir e começa a honrar os pais e curar esse vínculo, a gente tem a possibilidade, e isso é, são os resultados também, a gente tem a possibilidade de fazer novas escolhas. Okay. Então a gente vai se sentir livre para escolher fazer igual ou diferente né é, então isso é uma das coisas também então a gente percebe que a vida flui de uma de uma forma melhor e as outras áreas da pessoa também melhoram né então quando eu começa a curar esse vínculo com o sistema familiar ela vai melhorar em outras áreas também consequentemente com, com os filhos né então ela vai ter mais é, ela vai ter possibilidades novas possibilidades de escolha ela vai se sentir um pouco mais livre, ela vai sentir mais segurança, ela vai sentir mais completude. Né? Então isso para um pai é, vai fazer muita diferença, porque ele vai estar tá se sentindo melhor e consequentemente ele vai oferecer um Exato. tratamento, uma educação é, melhor, mais agradável, uma relação com menos discussões ou menos brigas né, com é. os filhos as crianças aprendem muito com o que elas vivenciam, né, Fran? Isso tudo que você me falou foi assim, apartamento bem na minha cabeça mesmo, quer dizer, a partir do momento que ele resolve todas essas questões e que ele é, tem esse processo de evolução, ele vai poder dar isso para o filho dele também, né? Onde um ele vai também ter mais segurança, igual você disse, né? Ele vai conseguir ter uma paz maior e gosto isso. Em casa se reflete assim, é na hora, né? É, é, é uma casa sem birra, muitas vezes sem aqueles castigos com grito até com um pouco de força física, a questão do medo, da insegurança da criança, então tudo isso vai diminuindo de forma drástica, uhum. eu percebo isso mesmo. Sim, sim. é uh, O trabalho das constelações, como eu comentei, seja um trabalho individual, seja participando de uma constelação em grupo, seja apenas fazendo exercícios sistêmicos, ela vai uh, fazer pequenas mudanças no dia a dia, ela vai se sentir um pouco melhor. né Então, às vezes, numa próxima discussão, numa próxima briga com o filho, ou na próxima birra que o filho der, é, isso vai se refletir de uma forma diferente. Porque ele, como pai, é, já vai ter uma visão diferente também daquilo que está yeah. acontecendo. É como se a gente fala muito dentro das consolações que a gente coloca o óculos sistêmico né? que é uma visão. Então, você passa a enxergar as situações e as relações de uma forma diferente. né? A partir do momento que você... Como eu falei, toma consciência, começa a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, ou fez alguma constelação, ou começa a entender um pouco mais como funcionam essas leis, você vai ver que você começa a perceber todas essas relações, e principalmente na sua relação com o filho, de uma forma muito diferente, e que vai ser bastante agradável, né? ela vai ser melhor. Legal, Fran. Obrigado. Eu sei que esse assunto a gente fica falando um tempão, né? ainda mais eu você que adoramos falar dele. E, e acreditamos que isso realmente traz uma, um apoio, uma orientação muito grande para os pais. E assim, obrigado por você ter participado, obrigado por você estar aqui com a gente. Se você quiser deixar um último recado para o pessoal, para os pais que estão vendo, né? que não afetou só a relação deles com os filhos, mas também com os pais deles. Né? Sim, sim. É, Leo, eu agradeço o convite, foi um prazer falar um pouquinho só das constelações, né, introduzir esse assunto para o seu público e, assim, acho que um último recadinho é só isso, assim, a partir do momento que os pais começam a tomar a consciência do que está acontecendo e ter esse olhar sistêmico, ele vai sim melhorar a relação com os filhos de qualquer idade, é, ele vai melhorar relações no trabalho, ou com casamento, ou amizades, porque ele vai se sentir melhor, né? Então, curando esse esse vínculo, ou resolvendo essas questões que parece não estar tão legais com os próprios pais, ele vai se sentir melhor, né? Então, vai ser um alívio muito grande para ele e ele vai sentir isso é, em todas as áreas, né? Isso que é o importante. É verdade, obrigado. E, e os pais e as mamães que viram, que assistiram aqui, dá, dá um like, gostou, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo, vai ter o link da Fran também para quem quiser acompanhar, entrar em contato com ela. Muito obrigado por vocês, um abraço, um beijo bem grande. Obrigado, Fran. Tchau, obrigado. Tchau. tchau. tchau.